Aqui é a Brasília, onde são tomadas as grandes decisões do país. Mas é andando pelas cidades, pelos bairros, que eu conheço as necessidades do povo e apresento meus projetos. Aqui, esse bairro aqui, a gente batalhou muito, porque muita gente veio do interior de Minas, né? Você veio lá do é bem, norte de não. Minas, teve gente que veio do interior de São Paulo, do Paraná. E vieram morar aqui, por quê? Porque aqui é a periferia de Campinas, que é uma região que tem muito emprego. Hoje nós temos a área, é nossa. Nós temos escritura da área. Sei como você viu, está tudo pavimentadinho, tudo bonitinho. Então a gente tem que muito agradecer, deputado. Hoje é um bairro, hoje é um bairro, um bairro que tem tudo, né? tem tudo. Quantas famílias moram aí? 415 famílias. 415 famílias. Então, você vê, foram 415 famílias beneficiadas que tem hoje o seu seu título de posse, que podem morar tranquilamente, construir sua casa, e a gente está vendo o pessoal melhorar as casas, né? E isso é o que? Resultado dessa conquista que foi feita num trabalho grande do nosso mandato e nós temos várias outras ocupações Sim. né aqui próximo que a gente está no trabalho de legalização também. São áreas que era da FEPASA, passou para a Rede Ferroviária Federal, né? ir para o patrimônio da União e agora nós queremos que o povo possa usar essas áreas porque são áreas importantes, o pessoal já está morando, já construiu suas casas, né? Já fez nossa família, tá tudo aqui. É, o pessoal antigamente tinha até medo de construir, agora imagina, olha aquele sobradinho tá que vai é tá bonitinho, né? Então a turma tinha medo, falava, eu vou construir amanhã depois, mas nós podemos sair, né? Agora, olha, veio um sobradinho que nem o cara construiu ali, que beleza que tá, né? Então, Tem outra luta que a gente vai agora chegar aqui que é uma, uma passarela que o Denit já veio aqui, já fez um filmagem, já fez a medição, que é para as nossas crianças atravessarem para as escolas que estão lá do outro lado. Para ter segurança, né? Pra ter segurança. Porque quando passa o trem aqui, é... quanto é que é o tempo que demora? A gente é 15 minutos esperando. Esperando Sim. e acaba perdendo a hora da escola, Sim, né? tem que ir à secretaria, poder fazer a SINAP, porque chegou atrasado. É um transtorno muito grande para gente. Nós vamos trabalhar agora para fazer a passarela. No Brasil, em São Paulo, milhões de pessoas vieram morar na periferia das cidades, uhum. atrás de emprego, atrás de uma vida melhor, e muitos ficaram morando precariamente, como aqui na Vila Francisca, onde o pessoal batalhou muitos anos para construir um bairro. Nós tivemos que interceder para fazer a legalização dessas áreas, a legalização da moradia, e hoje o povo pode morar com tranquilidade, tem a sua rua asfaltada, tem esgoto, tem água, é uma situação melhor. Essa luta é uma luta do PT, é a luta para a gente melhorar a vida das pessoas.